abdominal em pé funciona? Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e eu vim tirar a dúvida de vocês sobre abdominal em pé. Existem vários tipos de abdominal em pé. Existe o abdominal em pé com rotação de tronco, abdominal em pé com a parte membros inferiores, enfim, eu vou mostrar aqui duas variações de abdominal em pé que você pode utilizar, mas lembrando que tem que ter sempre a liberação do seu médico e o melhor de tudo, para que a barriguinha fique realmente aquela barriguinha bonita e que você consiga diminuir essa gordura localizada, temos o nosso cardápio. O cardápio aqui neste link, é só você ir lá embaixo na descrição desse vídeo tem o um link para você adquirir o cardápio de ganho de massa magra, trocando a gordura por músculo. Gostou? Só R$ 23. Reais. Então vamos lá! A primeira dica que eu vou dar é a mais fácil de todas que qualquer pessoa teria condições de fazer, mesmo aquelas pessoas que têm problema com equilíbrio, aí eu vou explicar. Vamos lá! Consiste em você elevar a sua perna direita, voltar, elevar a perna esquerda, volta, direita, volta. Observe o seguinte, tenta colocar a sua mão na parte inferior do seu abdômen, abaixo do umbigo, você conta aí pelo menos uns 4 a 6 dedos abaixo do seu umbigo, segura essa região transversa do seu abdômen, e aí você faz esse movimento, apertando, ó. aperta que você vai sentir a musculatura do seu abdômen sendo trabalhada. Mas aí é que está uma das dicas. Quando você fizer esse movimento aqui, você não pode fazer ele assim, elevar o joelho com a perna para trás, não! Você tem que fazer o movimento, ó, elevando a frente o pé sempre apontado para cima e para frente e o mais alto possível que você puder jogar o seu joelho seria ótimo Ó, e controla a descida não deixa a perna descer não pode subir na explosão sobe na explosão e controla a descida sobe na explosão controla a descida fazendo esse tipo de exercício você também alonga a musculatura do seu glúteo olha que legal trabalha a coxa, trabalha o inferior do abdômen e ainda trabalha o glúteo, perfeito né? Pega toda a região que você deseja, essa daí foi a primeira dica. A segunda dica é uma que eu gosto muito que é rotação de tronco, a rotação de tronco eu gosto de fazer da seguinte forma, abro geralmente as pernas mais largo do que a largura dos ombros, então primeira coisa abriu as pernas mais largo do que a largura dos ombros, vai entrelaçar os dedos das mãos, assim entrelaçou Agora você gira o seu tronco o máximo que você puder, automaticamente essa região aqui ó, do seu abdômen, a lateral, o oblíquo, tu vai sentir tudo sendo trabalhado. Aí você gira, gira, volta à posição inicial, mais uma vez gira volta à posição inicial mais uma vez gira sentiu aqui põe a mão quando você girar dessa forma como é que essa região aqui lateral oblíquo do seu abdômen como é que fica estendido é isso que você está trabalhando então vamos lá ó 4 parou agora vamos fazer para o lado oposto segurou entrelaçou foi lado oposto 1 um, volta 2 Volta sempre mantendo na linha do ombro, não deixa o bracinho cair, nem precisa elevar muito, sempre na linha do ombro, volta isso e volta. Essas duas dicas de treinamento aí, elas valem ouro, porque são dicas simples, fáceis que você vai conseguir fazer em casa. Professor, posso usar uma caneleira? Pode, desde o momento que tem a liberação do seu médico. Se você não tiver a liberação do seu médico para fazer esse tipo de atividade física, aí você não vai poder utilizar a caneleira, tá bom? É bem simples assim, é bem fácil. E para ter resultados reais, vai lá embaixo na descrição desse vídeo, que aí tem o link do ganho de massa magra, que é para você poder trocar essa gordurinha aí, entender como é que é a alimentação e ter resultados. Inclusive, uma pessoa comprou e elogiou o cardápio para caramba, fiquei feliz, mandei lá para nutricionista, ele ficou todo contente, porque nós conseguimos trazer para você que é seguidor do canal, que está assistindo, e que vai se tornar seguidor se ainda não é, valores justos, que você possa pagar, que possa te ajudar e que você possa ter resultado, depois vem aqui e comenta, comenta mesmo, professor, tive resultado, comprei o cardápio e eu quero mandar a foto do antes e depois, que nós vamos também ter o maior prazer em ver você antes e depois, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Até nosso próximo encontro!